Então, FALA Minecraft City. Bom, este é o episódio 22 de Outlast Eu gravei no mesmo dia do anterior, tanto que eu falo no vídeo uh, Foi tenso por causa do Chris Walker, mas na verdade... Não foi tão tenso assim, tipo, as outras vezes que o Chris Walker aparecia eu ficava muito tenso Dessa vez eu não fiquei muito, talvez porque eu consegui <risos> desviar dele facilmente Eu morri uma vez porque eu... Porque eu voltei, mas ok Então, é... É isso, fiquem aí com o aviso, e seguem o aviso aí, ah, meu Instagram é um lugar da hora também pra vocês seguir. então vai lá, dá uma olhadinha lá, eu aviso sempre que tem vídeo novo no canal, e tem umas outras coisas extras também, que é bem da hora. Então, é, eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, eu errei, valeu, falou, foi. tchau. Gravando diretamente do último episódio aqui, galera. Nossa, velho. Não cai, velho. Nossa, porque o Miles é burro, mano. Não duvidava que ele caia ali. Follow the blood. Alguém saiu daqui e foi pra lá, ó Tem uma câmera ali Tem uma câmera quebrada, Nem a minha Só que ali eu acho que não tá funcionando Tá pior que a minha Ah, começou a apertar agora Ih, tá salvando Ok Aliás, onde é que eu tava? Ah, o padre Martin tava aqui, velho. Cadê ele, mano? Ah, velho, o cara some, mano. Qual é, Martin? Fica parado. Você quer que eu chegue até tu, mas tu não. Fica quieto. Eu sei que eu já falei isso em outro vídeo, mas puta merda. É, é verdade. Eita, dou uma lagada. Oi! Ok, Esse louco aí é de boss. Only one way out. Only one way. Ok. Eu posso fechar. Não, ele tá de boa, só vou. deixar aberto. Vai que eu fecho o cara fica pistola aqui já. Que isso, mano? Tá travando muito. Deu mais umas lagadas aqui. Não tô gostando nem um pouco, velho. Salvando de novo, mano. Ok, era o Chris Walker. Para! Tem duas portas, agora que eu vi. Ai, ele entrou! Ai, ele entrou! Véio. eu não escutei a porta derrubando! Por que ele tá muito devagar? Nossa, moleque! Putz, pior que eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Tá, esse cara aqui com certeza não tá vivo Mano, eu acho que é por aqui, velho Caraca, eu não escutei a porta Mano, tá lagando muito, que saco mas eu não escutei a porta, a porta abrindo, velho. Eu achei que ele ainda tava batendo na porta. Eu ia me na mesa. Pode esperar, agora eu estou muito deciso, velho. Eu não sei onde é que era. os sonhos do Billy nossa, calma aí tá. de k vigalondo arroba para eisner arroba assunto paciente William Hope William Hope Hey, Cindy tive outra conversa Interessante com o Billy esta manhã. Ele disse que tem falado com o Dr. Wernick de novo sobre sua terapia na Sala Branca. Me preocupa o fato de que seus delírios têm ficado piores com a, medi com a medicação. Que não está na literatura para a benzodiazepina. Ok. De qualquer modo, seu amigo médico morto está encheando... Encheando? Enche... Nossa, eu li errado. Eu achei que tava escrito errado mesmo, mas não, era eu que tava lendo errado. Ok, calma aí, desculpa. De qualquer modo, seu amigo médico morto está enchendo a cabeça dele com mais folclore alemão. Aparentemente, a única coisa que pode matar o War War rider são borboletas vampiras vomitadas por um demônio chamado horror horror crazy Sei lá. As borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus... De novo?! O que, que os alemão tem, velho? Que problema é esse? Elas podem também tomar a forma de porcos magros. <risos> ok. Ou cães doentes. Ok. Que aleatório. E Billy tem isso com ele. E Billy tem isso com ele. Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes. Tem alguma chance de uma das tatuagens ser de borboletas? Escutei alguma coisa atrás, não era. No... A próxima vez que eu sair de Murkoff, vou dar uma olhada online e ver se há alguma base real no folclore alemão. Ou se Billy está inventando. Toda essa bobagem. Inventando toda essa bobagem. Adoraria, compra... com... Adoraria comparar notas uma hora dessas. Não me importaria de fazer isso com uma taça de vinho. Este lugar é muito solitário. Kurt. Ok. Os alemães são meio estranhos. Eu já percebi isso. Não tem bateria aqui né? Só pra garantir. Não. Eu não vou abrir aquela porta porque eu tenho certeza que é onde o Chris Walker tá. Então só bora. Nossa, tá calor com essa roupa penal, tem muita colocar essa flamela. Essa flanela é quente. Pode ter mais coisa pra mim ver lá, velho. Eu tô muito tentado a voltar lá, velho. Vou voltar. só eu fugir do Chris Walker. Desde que o jogo não trave, eu tô de boas. Pode ser que eu deixe alguma nota passar, alguma coisa assim, tá ligado? E eu não quero. Ok, tem que me acostumar com isso. Eu não acho que o Chris Walker seja capaz de entrar em tubulação, até porque é o tamanho do cara. Mas vai que ele destrói do nada, né? Ué eu não sei se foi bug ou o quê é uma música de perseguição, mas eu não, não tenho como entrar nessa sala O Chris Walker provavelmente tem, porque ele derruba a porta, né? Ok Foi sorte, tá? Eu ter encontrado exatamente a sala que tem a tubulação. Foi muita sorte. E a música não para mais agora. Ai, que susto! Ai! Que susto. Nossa, filho da mãe! Ah, qual é? Eu ia falar aqui que, é, aqui que eu tava. Aí ele aparece. Ah, mano! O cara é inteligente! Crizzwalker? Puxou burro? Tá Não tem nada, não? Hehehe Essa é a estratégia! Entrei por uma porta e saí pela outra, mas agora tem que voltar lá. Aqui não tem como eu estar online nele. Não tem nada, ele tá lá. Aqui não tem como eu... Ih, ferrou! Tô preso! Ah, velho, eu acho que vou morrer de novo. Filho da mãe! Ai, foi, tá. Vai, Ué? Ah, eu tô bugado. Caraca, que burro foi esse, mano? Tá, é, eu vou embora. Vou lá pegar o documento que provavelmente Nesse... Agora eu não peguei. Ah, é porque eu não sei se salvou com o documento ou não. 11 minutos de vídeo já. Tá grande. Ah, salvou. Então tá. Pronto, é, realmente não tinha nada. Eu achei que poderia ter, mas não tinha. Ou eu esqueci de olhar alguma porta. Mas Não acho. Ah não, mano. Bagulho <risos> é bugue, você tomou, velho. Ah, ali era onde. Ah, eu tava no outro lado lá, ó. Ah, caraca, que da hora. Pior que eu não sei pra onde é que eu tô indo. Ah, tá claro filho. A brecha espiritual. Traduzido do alemão. Berlim, 6 de setembro de 1938. Rachel Leiter, Launer e Dr. Medrock. <risos> que nome... Eu tenho notícias a respeito dos, traba dos trabalhos em curso do Dr. Rudolf Wernick e seu desenvolvimento do motor morfogênico. Expandido, expandindo as teorias desenvolvidas durante sua breve, mas infeliz, relação com a theory, se eu mesmo não tivesse testemunhado, eu não acreditaria no que aconteceu. Além da promessa de regeneração celular e regeneração cancerígena guiada, acredito que o método... De Wernick, abriu uma brecha no reino espiritual. Alguma coisa atravessou o outro lado. Eu presenciei pessoalmente o surgimento de uma aparição. Foi rápido, mas foi inegável. Ah! Então o War Rider não é algo criado por eles. É um... É um espírito que já existia. Ok, agora faz muito mais sentido. Por favor, encaminhe minha nota a Dietrich Eckhart e o convide a presenciar mais experiências. Eu não duvido que o próprio Führer, Führer pode precisar estar ciente de nossas descobertas. É a minha opinião que o sucesso do Dr. Wernick representa uma oportunidade enorme para a nossa causa e para o povo alemão, e são razões suficientes de mantê-lo longe de qualquer tipo de programa de sacrifício. Dê lembranças à sua família, assinatura elegível. Ok, isso foi bem mais esclarecedor. Faz muito mais sentido agora. É, pelo menos na minha opinião, né? Essa porta tá quebrada. Eita, deu um bug, vocês viram? Tá, é, eu sei que por aqui eu não vou poder fugir. Se eu... Alguma coisa acontecer.